Oi, oi, oi, oi, oi, vidas! Tudo bem com vocês? Porque eu tô! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro vídeo de recebidos da Casa Nova, tá? Que já estamos instalados aqui. O primeiro vídeo que eu postei aqui da Casa Nova não tinha nada ainda, tava vazia. E agora eu vou mostrar já algumas coisinhas que chegaram aqui pra mim. E eu vou mostrando aos poucos. Vou, vou trazer vários vídeos de recebidos. Vocês gostam de vídeos de recebidos? Assim vocês também vão ter um pouco de dica, né? Do que comprar, da onde comprar, de valores, etc. Tá? Então fique comigo até o final desse vídeo. Você que tá chegando agora, que não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Se você já é velho de guerra aqui, não esquece, deixa seu like, tá bom? E vamos para esse vídeo, não vai ficar muito grande. <risos> Quando a gente fala em casa nova, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é nos móveis, decoração, né? E a gente tá fazendo aqui toda a decoração, todo o projeto com uma arquiteta, uma designer de interior. Então tá saindo tudo escolhidinho assim, sabe? A dedo, pra ficar tipo, tudo bem organizadinho, tudo bem bonitinho as cores, casando umas com as outras, sabe? Eu acho que é bem importante, se você quer uma decoração top, vocês contratarem, né? Uma designer de interior, ou uma arquiteta que monta o projeto aí, mesmo que seja com seus móveis, né? Com as coisas que você já tem, porque ela vai organizar tudo e vai ficar tudo, tipo, perfeito. Quem tá cuidando aqui do projeto é a Lara Jardim, vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, ela que tá montando o projeto, mas enfim, isso é uma coisa que vai ficar pra depois da reforma. Vamos pros móveis! Eu escolhi a minha sala com a Baronesa Móveis, todos os móveis da minha sala são da Baronesa Móveis queria agradecer pelo carinho, pela atenção que eles me deram e vou mostrar pra vocês os móveis que chegaram. Vamos começar pelo meu sofá maravilhoso de dois metros e meio, gente é um sofá retrátil, tá? É no tom ferrugem que fala, né? Ferruge, ferrugem, né? E ele é meio laranja, meio bronze, meio ferrugem Depende da luz, tá vendo? Às vezes fica meio laranja, às vezes fica meio bronze, meio, meio ferrugem Mas literalmente é um sofá muito lindo, tá? Esse sofá da Baronesa Móveis é um sofá reclinável, tá? O encosto dele você consegue tanto deitar, tá vendo? Ele fica bem abaixadinho, ó Muito confortável, gente, de verdade. E também fica bem grandão. Uhum. Sapazão, hein? Que isso! Que delícia. que delícia, gente! Olha, top. Esse daqui. A baronesa Móveis arrasou. A omiveira foi instalada por cima tá? Só pra gente poder conseguir assistir televisão. Depois a gente vai colocar a televisão aqui no painel. Ela é off-white com madeira, tá bom, gente? Ah, e tem uma coisa muito legal nela, que é isso aqui, ó. Você pode acender a luzinha. Ó como fica a luz acesa. Linda, né? Aí eu vou colocar a televisão aqui, né, no, no painel depois. Esconder esses fios aqui lá atrás, né, lógico. Mas é muito bonita, né? Esses detalhes em LED, tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Mas, ó. Os detalhes. Muito bonita, né? Olhem essa mesa. Essa é a mesa Sofia, também da Baronesa Móveis, tá? A cadeira dela é toda veludada, ó. Olha o modelo dela lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ela é uma mesa de seis cadeiras, estão vendo? Muito linda. Vidro, tá bom? Off-white aqui em cima também. Coisa mais linda. As cadeiras dela. Tem que ter cuidado agora pra não sujar, né? Com as mãozinhas de maquiagem. Mas deve, deve ser facinho de limpar também. Ai, gente, eu tô muito enjoada agora com essa mesa. Será que é só no começo? Que a gente quer comer na mesa, quer tomar na mesa, quer beber na mesa. A gente quer fazer tudo na mesa. Também com a mesa... Uma mesona dessa também, né? Como que não quer fazer? Agora vamos ver quanto tempo que isso vai durar, né? E a nossa mesa da baronesa, gente! Ai! Tô vontade de dormir nela, só não porque é dura, assim, se não dormir. Por último, não menos importante, o meu aparador, gente. Olha que aparador mais lindo! Ele é todo espelhado, tá? Oi! Todo espelhado. Por fora. E por dentro, tá? aqui é pra colocar enfeites, né? Colocar um vaso, colocar bebida, enfim. Você escolhe o que você coloca nele. É um aparador, você pode colocar o que você quiser. Só que é um aparador bonito, né? É isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, mas é um vídeo que significa muito pra mim. Eu quero mostrar pra vocês cada passo, cada escolha desse cantinho. E eu espero que vocês gostem, tá? Dos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo. De se inscrever no canal. Que vai ter mais vídeos como esse aqui. Mostrando outras coisas, tá? Vou mostrar tudo. Tanto móveis, quanto torneira. Quanto porcelanato. Quanto almofada. Cama, mesa e banho. Tudo, gente. Vou mostrar toda a parte de decoração pra vocês. Tá? Um beijo. Tamo junto.